Vem, vem, mas e aí? O que é que há? Ele te atacou, okay. você vai deixar. e aí? O que há? É ele te atacou, okay. você vai deixar. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. vai, vai, eu não existe, isso não dá grito então porque você persiste Eu persisto na minha rivalidade, porque eu já tô tranquilo Esse é a minha da cidade, você tem que entender que essa é a maldade A minha rivalidade existe porque nós é zika de verdade Eu sou zika de verdade, eu faço aqui uma que é boa, tá na atividade Aí você não entendeu, você é escroto Cê é o Zica vírus, eu o hype do Eu sou zica vírus, só que eu sou azuluzão. Nas noites eu sou vilício, só que você não se alcunha Sai daqui, ó Madrelia, igual chikungunha Que da hora, agora vai falar da minha insta, tudo isso não importa Sem maldade, ganha de mim é impossível, então eu vou te mover Eita porra, é vou <risos> Chego no maçante, é foda ser esquizofrênica e não move a parede. Faz isso que eu te digo, então você tem que entendeu, sem sufoco. Rime pra parede e recolheu o reboco. Não recolhe o reboco, eu faço a rima rara. Não tenho reboco, eu reboco sua cara. Não entendeu, sem sequela. Não rimo pra parede, eu deixo você contra ela. Só que com certeza eu faço a sigla, No reboco a minha cara eu sou preto, eu não uso maquiagem da virgília.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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Da hora! Muito obrigado, da hora esse diálogo. Mas, parceiro, agora eu não tô tu com tempo Você pode até falar que ama, mas aqui eu tenho ódio porque o bagulho é louco, virou ofício. Não quero saber dessa nossa competição, porque sabe que, como se fosse um brasileirão, agora que você chegou na série A, então põe o seu pé no freio, mano, fiz o pé no chão. Nada tá chegando pra disputa e não adianta tudo a você querer estar tá no topo desse rank. Porque aqui você já sabe que o vermelho que você tá na sua rua opa, representa o sangue. Ele é do Chicago Bulls, mas, meu parceiro, sabe que. Que você vai tomar tanque é um toco, porque você sabe, mano, que você não vai tá conseguir vir rimar bastante. Agora eu tomo um toco, manda outro. É uma cesta de três com coco, desse otário que nunca joga. Meu parceiro, eu tô fazendo desenrolo e no freestyle vem a cima nova. Foda, é que você vem com aquela cima que decora. Sei que vários argumentos agora pro basquete, igual você tinha pro freestyle quando falava de futebol, mas não vejo falar de rap. Quando eu rio, é verdade, abre minha boca e dela não sai caô Por que que cê quer me ver só falando de rap, eu não falo daquilo que eu sou Apenas sou, enquanto vivo, cê não entende, você é bundão Você falou que isso é o brasileirão, separei a sua cabeça do seu corpo, é a segunda divisão cê não, é que eu tentasse, meu mano. não me liga chegar chega em segundo, o que eu ligo mesmo é saber que eu convite bem Depois eu dei esse mundo, cê não falou que você é um titã, mas agora caiu na área eu só levei vi ataque dos titãs Minha lambida passa na tua nuca ah! Depois da cabeça que rola Por isso agora eu chuto o daqui pro gol Bate na trave como se fosse uma bola Mas você se enrola Não entendi mano eu tô dominando o flow Como se eu fosse avatar Cê não entende? Muitos vivem em mim Eu sei como eu sou, isso é o espírito dos meus ancestrais Se já não mandou umas firmas legais Eu falo meu mano que eu cheguei cheio de fome Magrão, uma pena porque eu esperava mais ah!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 Zé Polvinho é o um mato, Zé Polvinho é mato Eu já entendi porque você é Zé Polvinho Você faz notícia, mas você é boato oh! Eu entendi sua fita, meu mano Agora é isso que te resta Se é notícia e se é borrato, Prado perdeu, extra, extra oh! É isso mesmo que vocês joga com malícia Porque é caso uma novidade Se o Prado pede a novidade, isso vira notícia E agora o Prado acaba com você Porque eu tô mastigando e cuspindo sua invejinha É claro que eu tô em todos os cantos Que nem falou, cê vai ter que me engolir na sua telinha e meu mano, isso eu não tenho. Sabe do que eu tenho? Eu tenho rima boa e eu também tenho desempenho. Você falou que você perdeu novidade. Não, pra mim você é um comédia. Vai virar notícia porque eu vou matar sangue frio. Tudo que é ruim vira notícia e vira tragédia. Oh! Tá suave, eu tô modificando a cena. Você é um comédia, cê vive de da Liga a câmera que eu é da pena. Tá suave, cuzão. E agora sabe que pra mim você é um otário. Vai ter que aturar quando eu não sou estelionatário. A próxima notícia é um o favelado milionário. A próxima notícia, certeza, favelado milionário. E esse favelado que é o Basque, batendo nesse guardando esse otário Ele falou do Datena, olha aí ele falou de notícia Você quer falar de Datena com o da Zona Leste Meu parceiro nós é vergonha pra mídia Cada oh! oh! <tosse> parceiro que você não faz oh! você tá ligado, oh! você vai lá pra trás Você veio até me falando do verso do Racionais tudo. Sinceramente parceiro, realmente você é um retardado A inveja existe, e o Racionais já havia avisado Ei, Cê tá ligado, arruma ruas, esse Johnny é loucão Cê tá ligado, rimando na praça, olha só as ideias Cê tá ligado, eu então de parto igual a pangeia Ele não rima bem, quando eu rimo ele rima para a plateia Eu me encaro no seu olho, saque no olho, bato de frente Outro tá queria ver você tinha de umas ideias lá na Tiradentes Você viu Puxa de. TDDT, TDDT, Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Ai caralho, essa estreia. Que nada ele quer me levar pra ideia. Uma vacilação, quem vai me levar? Você e seus 10 segurança boizão? Mano, o Bell me convidou. Olha só o que que ele falou. Que na minha frente ele treme, também te convidei pro Johnny o Convida, só que o Salvador não responde a DM. <risos> Falou que Johnny é invejoso, tá no cu dos curiosos. Eu sou elegante, eu invejando na hora. só não é mais antigo que tu apanhando apoiando pro Cante. Eu mesmo faz ideia pra tu me levar na caminhada a tropa do Lelé, vem a tropa do Lelé, vem com a tropa do Leléu, vem a tropa do Lelé Posso apanhar pro cante, só que não puxa a moelha Que eu vou sair sorrindo. Na vamos puxar Moel, mas deixa eu te dizer, diferente dele, você é de maior. Se você quiser, nós vai resolver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Agora você é um cabaço. Se você quiser resolver comigo, mas já tá tranquilo. Minha segurança é o que faz. Você falou que eu vim com segurança, Sinceramente você não aguenta. Dizem que quer resolver comigo. Vem de ponto 30, que eu vou de 40. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, 40 segurança tá achando que é forte? Só narigudo, nariz maior do que o do Orochi. Com todo respeito meu mano, você não é forte, não tem segurança que é sujeito homem Se quiser pular mano a mano é esporte O Moleque que é grande, você comigo é da minha quebrada Sinceramente essa rima é piada, cê tá ligado que é uma furada Você falou do nariz do Orochi, você tá ligado que cê só faz média O nariz dele é muito grande, mas não é maior do que a sua ideia É idiota, mano, nessa rima decorada Ele tá sentindo o cheiro da sua derrota lá do RJ E tá ligado? Mano, você vai se fuder Como eu disse, você vai de 30 Não sei se você fecha até com a tuê Você falou do Orochi, você invejou Se deu na telha, mano, você vai perder pra mim Sou pior do que o zumbido da ave Eu quero que se foda a abelha Eu piso em cima, que é a tropa do Leleu Manda ela pra casa do caralho Mata o Zangão, ainda rouba o meu no teu cuno do teto do Matoe Aqui é a tropa da mãe Street ah!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 É nóis, falou, rima o HD aqui.